Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui de volta no canal Mãe Sabe das Coisas. É sempre bom conversar e sempre é bom a gente ter boas orientações. Então hoje, especialmente, nós estamos aqui com a nutricionista doutora Carla Diel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Você você? É. Tudo certo? Tudo ótimo. Nós vamos conversar sobre um assunto de nutrição, nós sabemos, a gente escuta muito isso, lê, enfim. É, as informações, às vezes, elas não são passadas da maneira certa, mas de qualquer maneira, o que não faltam são informações, né? Então, eu, eu sempre acho que quando a gente quer saber, ter uma boa orientação, a gente vai a um especialista, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a nutrição voltada para o paciente oncológico. Principalmente porque se perde muito quando você passa por um câncer, uma cirurgia, enfim. Doutor, em que momento, só para a gente entender essa questão é, do que se perde, do que se ganha, em que momento a nutrição entra como orientação para uma pessoa que está numa quimioterapia anterior a uma cirurgia ou uma radioterapia? Em que momento que você entraria? Na verdade, é uhum. importante começar até antes de acontecer isso, mas sim. digamos o importante que... é fazer isso durante. a vida toda. Eu tenho uma pergunta aqui, prática. É, assim, sem ser por um motivo de indicação médica, os pacientes vêm atrás de, de acompanhamento de nutrição? Por incrível que pareça, sim. Sim, é, ótimo, a nutrição ótimo. é algo que é uma ciência nova, Sim. e as pessoas estão agora uhum. verificando o quanto é importante uhum. fazer um acompanhamento nutricional, até certo. mesmo para prevenir certas doenças. Uhum. Então, complementando a sua pergunta, certo. o que você falou certo. a partir de quando você é detectado uhum. que você está com um problema oncológico, a importância de você fazer esse acompanhamento. Certo. Muitas vezes pré-cirúrgico, uhum. porque aí você vai se preparar, é, e o pós-cirúrgico, uhum. também durante a quimioterapia, porque é uma alimentação que tem que ser diferenciada, uhum. ela tem que ser suplementada, porque dependendo do local que é esse problema, sim. você vai ter uma dificuldade maior de absorção de nutrientes, então você tem que fazer um preparo sim. diferente, sim, sim, sim. certo? É isso, eu, eu imagino que um bom, uma boa orientação, um bom acompanhamento nutricional até faz com que esse paciente, essa pessoa com um problema tenha menos desgaste posterior, mais ou menos isso. Né? Exatamente, ah, especialmente é. quando você faz uma quimioterapia Sim. que as pessoas vão ter sintomas diferenciados Sim. e existem certos alimentos que a gente Sim. pode utilizar. Vou dar um exemplo, Sim. água de coco. Água de coco, é, a gente indica para fazer, colocar cubinhos de gelo de água de coco. E você, quando tiver com náusea, é, é, ingerir essa água de coco, que vai ser muito mais tranquilo. Você vai ter sintomas amenizados. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, dentre vários outros Sim. que podem ser utilizados. Dá, dá para ter uma ideia assim, ó, que tipo de problema, por exemplo, um, um câncer intestinal, um câncer no estômago, alguma coisa que gere uma cirurgia maior, o que que, que gera mais desgaste? Existe isso? Não é? Então. Hum. Todos que você relatou aqui são do aparelho digestório. Ah, é verdade. Então, na verdade, é, eles vão ter, a gente vai ter dificuldade de absorção de nutrientes, sim, né? Sim. Muitas vezes a pessoa não vai ter o apetite, a gente precisa melhorar esse apetite. Uhum. Então, eu costumo falar que algo que a gente sempre tem que utilizar é melhorar a flora, né? A flora bacteriana, a flora intestinal, sim. e para que essa absorção de nutrientes seja melhor. Então, na maioria das vezes, quando o câncer é no aparelho digestório, há essa dificuldade maior e, da gente manter o número de calorias de ingestão, porque o paciente vai ter um pouco de maior de dificuldade. Certo. E uma coisa que é importante uhum. que me veio agora, que assim, uhum. assim como existem alimentos que vão amenizar, existem alimentos que são importantes que sejam cortados, porque podem até fazer com que esse tipo de tumor ele é, aumente, dependendo do que você come. Uhum. Certo? Então, a, a nutrição ela é muito importante porque ela vai fazer, ela vai auxiliar a essa melhora do paciente. Entendi. E diz assim, ó, é, nós estamos falando de dois pacientes com o mesmo tipo de problema, um homem e uma mulher. O homem vai precisar de um cuidado diferente nutricional do que a mulher, né e tem um. Uma necessidade maior, maior de é. nutrientes, proteínas... Normalmente é, a gente tem a tabela de nutrientes e uhum. para o homem acaba sendo... Lógico que a gente vai levar em consideração a idade, o peso, uhum. a altura, para ver as quantidades que essa pessoa deve ingerir. Entendi. Como é que você chega, só para quem está nos vendo entender, como é que você chega a uma indicação... É... De quantidade, de horário, etc. Uma tabelinha para que a pessoa coma mais ou menos dentro daquilo. Você é, considera o que? Peso, altura... Sexo, atividade ah, física, ah, né, ah, idade também, certo. a gente faz essa tabela. Certo. E normalmente a gente hum. uh, trabalha com o paciente dentro dos hábitos alimentares dele. Então ah, você imagina... Aí, eu sobre isso, porque é difícil comer o que nunca se comeu ou que não se gosta. Exatamente, ou por exemplo, ah, vamos hum. dar o um exemplo de um paciente hum. que tenha tido um problema no intestino, fez uma Sim. cirurgia, Sim. por exemplo. Como é que eu vou colocar alguma coisa que esse paciente não goste? Pois. Ele vai ter aversão, ele não vai realmente comer. E aí o que a gente indica normalmente é que se coma um volume menor, ah. mais ah. vezes ao dia, até para melhorar essa aceitação. Então, quando a pessoa, você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, fica mais fácil de você conseguir o atingir cardápio. o objetivo com o bolo cardápio e atingir o objetivo, principalmente de calorias do dia. Entendi. E com relação aos nutrientes também, a absorção desses nutrientes. O, o, o, o paciente, a pessoa, e nós voltamos a falar, uma pessoa, é, um paciente oncológico, o, o, o idoso tem mais dificuldade do que o, o menos idoso, digamos assim, uma criança e um idoso naturalmente são necessidades, não, não só necessidades, mas vontades, é, é, até de acompanhar... E vontade de comer, realmente, vontade de comer, de... é diferente é. né? é, são São dois, dois campos. campos diferentes, né é. uhum. mas especialmente, por exemplo, o idoso, ele uhum. já tem uma dificuldade maior de absorção. É. E eu diria que assim, a partir dos 40, 50 anos, a gente, a gente já tem... Menos. O ideal, é o, seria, é. o ideal seria comer menos. É. O ideal seria isso, uhum. gente, porque o, a cada década a Sim. gente diminui a quantidade necessária de alimentos uhum. que a gente deve ingerir. Aquilo que o corpo precisa para você, você se manter equilibrado, saudável. Exatamente, isso mesmo. Uhum. Só que uhum. com o passar do tempo, uhum. então nós temos o outro agravante que é a absorção dificultada. Se eu tenho uma absorção dificultada, uma absorção menor, eu preciso melhorar essa absorção uhum. para que eu possa, uhum. ingerindo melhor quantidades ter as quantidades suficientes de nutrientes que eu necessito. Certo, certo. Os suplementos entram onde? Em todos os casos? Nem todos, Nem a gente todos. precisa analisar. Normalmente o suplemento entra uhum. quando aquela paciente está com um problema maior é, em termos de se alimentar, uhum. não está aceitando direito alimentos, hum. é, mas normalmente para idoso, por conta dessa dificuldade de absorção, em certos casos a gente coloca durante o dia. algumas. É e a questão de líquido, água, por exemplo, né? Quando eu estou falando de líquido, eu estou pensando em água mesmo. Eu tenho sempre a impressão, mas pode ser uma impressão errada, de que as pessoas e aí eu vejo criança, adolescente é, com dificuldade ou não vejo muita gente dizer que gosta de tomar água. Isso tem, assim, é comportamental, é porque a gente tem muito oferecimento de refrigerantes, de sucos, etc. É isso. Isso também. Isso distorce um pouco a nossa é, nosso é. costume e hábito. Na verdade, as pessoas às vezes uhum. esquecem de tomar água Sim. e elas às vezes acham que estão com fome, mas estão com sede. Ah. Exatamente, então é importante que a gente tome água, eu falo sempre que é importante você fazer o seguinte, você pega o peso que você tem Sim. e multiplica por 35 miligramas, certo? Sim. E aí você vai obter mililitros, digamos mililitros. assim, né? você vai obter a quantidade de água que você deve tomar por dia. Certo? Uhum. Então é muito variável, não adianta dizer assim, o ideal é tomar 2 litros por dia, certo. depende do teu peso uhum. O ideal é você tomar 3 litros, depende, porque também, vamos combinar aqui, a falta é perigosa, mas, mas o excesso Sim, também. Né? também Então a gente tem que manter o equilíbrio em tudo, inclusive ah, na gestão de água uhum. Muito bem, então eu, o que, que eu imagino de dica? Sempre a gente precisa deixar uma dica final, mas eu imagino assim, ó é, a gente vê uma corrida a produtos naturais, a feiras, a verduras, a verde, coma colorido. Tem um monte de coisa que vai querendo atrair as pessoas para isso. Mas eu acho que de qualquer maneira, assim, quando a gente chega ao entendimento de que a gente precisa criar um equilíbrio né, dentro da idade que tem, dentro do peso que tem, Acho que a coisa pode fluir melhor, né? Com certeza. E, e não, porque assim, comer pouco é muito perigoso. Comer demais então é perigosíssimo. São então extremos, né? São extremos, né doutora? É. Nós precisamos estabelecer um, um equilíbrio nisso tudo. Gente, então fica a dica. Comer e viver bem com essa comida que se come é uma questão de equilíbrio, né? Isso Até é uma questão de equilíbrio na balança, no copo Equilíbrio para a vida, para ter disposição, para fazer caminhadas, é, para jogar bola, para namorar, para correr, pra criar, pra trabalhar. né? E até mesmo pra o caso de ter algum problema, alguma patologia, ou o caso do que a gente é, falou hoje, você conseguir se é. sair melhor. Sim, então a gente sim. tem que mudar antes de acontecer algum problema. Perfeito. Então assim, é mudar antes, conservar antes, porque se um problema deste de um nível de um câncer aparecer na sua vida ou na minha, eu também espero estar preparada, né? que a gente esteja preparada para resistir bem e sair disso no né? porque isso pode acontecer com qualquer um. Com mundo. qualquer um, né? exatamente. Obrigada pela atenção, tá? Fique bem aí na sua casa. Oh, se gostou desse conteúdo, dê um like aqui, se inscreva no nosso canal. Mãe sabe das coisas, combinado?